O jeito que eu fui criado foi um jeito bem diferente de todos os jovens, eu aprendi eu, com os pais bem juntos a mim, com a família bem junto a mim, eu aprendi que a gente tem que dar valor à vida, temos que se cuidar, uh, nunca maltratar uma mulher, eu sempre aprendi isso com a minha mãe. Eu aprendi várias coisas que muitos homens, muitos piás, não dão valor ou não sabem o que é, por causa da família desunida. A minha família é ao contrário, é muito unida. E assim, eu me sinto, um, digamos assim, em vez de como um filho, eu me sinto um amigo. Eu me sinto uma pessoa que faz parte mesmo dessa família. Que eu posso dar meu palpite, que eu posso ajudar o que... Eles, eles me ajudam muito, eu ajudo eles, A gente, nós somos uma, além de família, somos amigos, que eu posso contar tudo o que eu quiser com eles. Eu, eu amo minha família, eu não trocaria ela por nada, por ninguém, por nada.